Se você for utilizar o recurso de Gerar Circular para emitir certificados, é bem provável que vários alunos não vão aparecer na lista de destinatário, porque eles não estão cadastrados no Sei. Nesse caso, a gente deve cadastrar como usuário externo. Para isso, a gente entra aqui em Contatos. Você pode fazer a pesquisa aqui do nome, ver se ele realmente não está cadastrado. Se não tiver, vem em Novo. Tipo, contato externo, pessoa física, o campo nome é obrigatório, os demais campos não são, mas quanto mais informação você preencher, você poderá trazer através de variáveis para o seu documento. Depois preencher o seu usuário, salvar. Para saber quais variáveis você pode automatizar no seu documento, eu só consegui localizar aqui em um lugar no sistema aqui dentro de texto padrão, eu clicando aqui novo. E nessa interrogação aqui vai aparecer uma infinidade de variáveis que você pode automatizar no seu documento. Aqui tem CPF, carteira de identidade, é o órgão, o cargo, infinidade de informação que pode ser utilizada. Então, quanto o cadastro é mais completo, mais informação você pode utilizar. Aí vocês podem dar uma pesquisada aqui para ver o que é interessante para cada departamento.